Eu vou estudantes. Olha, tantas coisas, parece quase 5 Vamos lá. Olá, Não, boa tarde. Sim. É, Para visitar aqui o... 2 euros por pessoa. 2 por pessoa, sim. Olha, marquete aqui está o público plano. Há montanha. abrir as casas. Tu castelo é onde? É lá em cima? Sim. Está aberto ao público? Vale a pena ver? Está ou... sempre. Está sempre aberto. É a é. é subir aqui para cima, não? É 800 metros daqui. Os últimos 200 metros são um pouco bastante íntimos. O okay. Tu então, Castela com 800 metros, mas estão ali escorregadio. castro da Borreira. Natura de Cabral Isto aqui é será atrativo? Não é sei. Ação humana e a cidade. é um nem é traça, nem até ativo. Não, é uma coisa muito esticada. O Valde das Inverneiras. O que será isto? Uma coisa esquisita. Ouvir? Ouvi? Não soube nada especial. O que é que soube? Ouvi alguma coisa aí em casa? Não, não é por isso. Bom, temos ali o que é que temos aqui? Ali já vimos. Temos aqui as casas no inverno, os habitantes de lugares sinais é conheciam nas inverneiras. No verão desceu é a miúde ao levar delas catadelas. Uhum. Ah, temos ali. Ok. Ali o tipo de... Muito bem, muito bem. Olha, a ver? Podem... Temos ali o que Olha! Máquinas antigas. Torradeira. O que mora? É o quê? Isto aqui é o quê? Uma a torradeira. Torre... Isto é torradeira? Sim. É para torrar o grão? É o está... Ah, e aqui? É um o minho. É um minho. E ali é o forno. Ali é o forno. Sim. Ah, está aqui a dizer, não é? Está aqui a dizer? Torradeiro de, de Cacau, moinho, forno na lenha. Torradeiro de Cacau é aquela que está ali a ver. Ali, aqui temos o moinho e o forno na lenha. Mas aqui cá está a bagulha. Olha, temos ali greve. vamos ver? Vivo de milhos alvos. Se parar para pôs o vídeo por dentro a ler. Se conseguir ler, vou passar por os textos todos e assim, por alto só. É para não perder muito tempo. Vamos continuar a ver subir aqui as escadas. E aqui passarem colgado. Uhum. Vamos ver. É engraçado, é. Ora! Umas coisas ainda resistem para o nosso dia, outras já não. Mais umas maquetes. vem aqui, como é que era antigamente. Vamos ver? O que é que se apretaram? os jogos de que jogamos às vezes. Ah, uma vez ali, vou fazer a casinha. Vamos ver? Parece estamos lá. Lógico, possível estatueta ali daquele lado? Temos aqui, Olha, está bem, E uhum. temos mais um, é puxarem as pedras, estão a ver? Olha que engraçado é que está. Levarem um o animal, aqui abriu um o animal, esticar as peles, fazer o lume, muito giro, aqui e cortarem as árvores e ali puxar as árvores, puxar as pedras. Para dar assim a panorâmica que fica muito engraçado assim. Um não é? Maquete gosto muito de ver esta maquetes. Coisas medievais mais primitivas. Uma mina. construção do túmulo megalítico. Olha, é, o é túmulo megalítico. É, temos aqui, migração. Castrolaboreira. Temos aqui um pequeno vídeo. Ainda para assinar muito por causa do... Desistar o por causa do som. Não é? ...serranias, gentes da montanha, uma sociedade construída de, grávida, de muitos circunstâncias, ou quase o que construímos os nos para uma ideia de isolamento. E, mais ainda, se nos reportarmos a uma, duas ou mais décadas atrás. E, no entanto, os pastores sempre se deslocaram. Transumantes, saem do território, que é o seu. E, ainda que as distâncias sejam curtas, a movimentação entre territórios, montanhas e vales vizinhos torna habitual a viagem, a saída. Compulsão de documentação de época moderna para Castro Laboreiro é bem essa imagem que colhemos, ainda que, quando se trata de matrimónio, se privilegiem as relações no território, como é o uso em sociedades que muito da terra dependem as viagens para o exterior são frequentes, quase sempre procurando ampliar os recursos serranhos. Espera isso, falta ver esta parte, esta parte do museu. ora é para um bocadinho escuro, mas é mesmo assim. Temos aqui fumeiro, e está o fumeiro. Ah, está aqui em cima o fumeiro, não é isto? Hungry Bread Store. Ah, é para para o pão, para meter o pão, ali em cima, ah, ah. armário, máquina é de costura, o baú. Carne, olha, a fumeira é ali. O fumeiro é ali. Isto era a, a, a arca que punham as coisas, com a carne com sal, os ossos e si, o docinho. Ah, carne com ossos, sim. sim. Isto é o presunto. Isto é o presunto, sim. Ah, ali a cama. E aquilo é o tiário? E o tiário, sim. E a máquina é é de costura. a máquina da costura? É da Singer. Isto é? É da Singer? Isto é um coisa para para o linho ou o que é que era? Ah, plantei o linho aqui nisto? não sei como é É Ah sim, e o penico? Como é que está aqui? Ah, está ali abaixo. Está ali o penico. Muito bem. no o pão, pão assim para os bichos não irão comer. <risos> agora vamos lá ver agora a cascata que fica ali para cima. Agora temos aqui, este pagamos aqui dois euros para ver. Vamos ali subir ali. Não pagaste aí. Seis. Dois é euros cada pessoa. Vê aqui cascata. Vamos lá ver a cascata. É, não abram os olhos. a, a cascata. A senhora estava, estava o castelo, mas agora deve escorgar um bocadinho. Não, não é Não, não é nem. É para aqui agora, não é? É estrada de coisa? Acho que é esta. Não, não é, não é. O que é que diz aqui? Não, que é que chão. Está bem. Moinho do Laborei-Cascata, 250 metros. Para tomar o percurso, volta a expondo. Então estamos aqui na terra de gado. Tem que haver bosta. O que é que sabe, é sempre com a esperança. Let yourself be. Que? Quer ir de pai? Deixa-te levar por, por esperança. É isso mesmo. É isso, há esperança. Olha. A Patrícia estava lá. Olha. O que é que é isto? É os bugalhos? Onde aqui que bugalhos, é? É <risos> o que chamam bugalhos. Mas é o que chamavam antigamente. Não é bugalhos isto? É, jogava só os com isso. Eu jogava só os com os bugalhos, olha. Está a é ver os bugalhos? Aí jogava só os berlindos. Pega a câmera. É os bugalhos, A gente vai em casa há muito tempo. Uma coisa dessas bugalhos. Peço umas bolinhas, olha lá. Vamos a continuar para ver aqui. Cascata, aqui de labureiro, não é que vais-me a visto? Acho que é assim. Vou meter, Olha lá que bonito! Castro do labureiro. Cascata do Laboreiro, diga para ir para baixo, dá a subir aqui assim. Não, tinha pouca água. Que isto, apesar de num sítio alto, mas já estou a ver água a correr. Estou a ver, viemos ali. Agora vamos, vamos, vamos, vamos até ali. Vamos lá ver a cascata. Ah! Fiscata. Mais uma rota, passa por aqui também, para como, nós temos lá no, como temos no Alentejo. Deu um cheiro, um cheiro agradável daqui da vegetação, não é da bosta que está aí no chão, não. Então, como é que isso está? Vamos a caminho da cascata. É, a cascata passa aqui deste lado, é, vem aqui deste lado, da Magana a subir ali Vamos aqui e Está com força a água, hein? Aqui foi. Dizem que não tem muita água Pô, para nós é bastante água É para a cascada tão bonita É aguinha Vamos ver E que não tinha água Ah, pois não tem água, não? Ah, pois não tem água, não? É para aquilo de com né Anda Lucília! É aqui, é aqui, está aqui! Tais a ver? Boa! é, é umas coisas para utilizar. não sei para que é que será é isto. Tá assistindo que... O é que será isto? Não lo sei. Oi, essa aí tá, tá coxa. Aí tem o meu padrinho, tá, de tá coxa. Tem que ter cuidado com esta, tá coxa. Não falta uma, uma pata. Falta uma pata. fica para aquele lado. Tá é? E outra mata? Se não vai para põe estar a aqui. Perdemos muito tempo, se foi dar a volta esta porquê toda, é muito tempo. É muito pois é, tempo. Pois rapaz, dá, dá muito lugar, depois se tivesse, se ficasse aqui hospedado, não peguei temos de transformar coisas que Pois Vamos ficar assim só por, por ver a paisagem e pronto. Posso me ver logo, pode ser que vim para aqui para esta zona ou isso, mas agora não, nem entrar com sapatos para água, nem nada disso. Mas olha, fica aqui, que cascata. E passamos por ali Capaz de ter Até lógico que não tenha Vai ver o que é aquilo que está ali Isso é igual coisa na rocha É estranho Mais de perto uhum. era bem bonito Tem ali uns troncozinhos Deve ser a passagem, é. Deve ser ali. Já para aí, estás a ver quebra, olha lá. Terem os troncos, parece que a passagem é para ali, olha lá. Estás a ver? O que é que dizer? É um trabalho de almas Adventures, vamos investigar. Abre essa parte aí para as chibras passarem. aldeia. Sim. Não parei. Ah, Até passa por em chibas. É. na Está Marco. Ah, o dia Marco. Mas a cascata tinha uma coisa, tinha. Um caminho. É os bichos. Não, mas tinha lá troncos. Bom, enfim. Olha, não vês que é já te... Olá, Está feliz por estar aqui no, no, na alta montanha. Não. Até com uma cara já de coisa. É lá, tanto gosta de estar aqui, já é vestiu o casaquinho e tudo. Tanto a roupa vestiu, foi minha. Vem, mugir tudo. Ficas é. é. aqui. Pois é, que sou sempre culpado. Né? Não. Olha, vem de onde? Desde três, o maior parte está aqui, é a é. primeira. Pois é, tudo tem que ser, né? Onde é que ele está? Ali. Não é aqui. Não é um gatinho? Miau, miau, miau, miau! É uma coisa foi aqui, um gato. É? é! Isto é um gato... É um gato da serra! <risos> temos aqui umidade, sentamos. Castro Não é um gatinho? Aqui a gente já não pode ver um gatinho... Oh! Já fugiu! É? Temos uma fonte... Um pelourinho. Aqui. A igreja, A igreja de Santa Maria da Visitação. Um bocado escuro. Ah, para quem é que é isso? Para acender a luz. Não. <risos> <risos> ah, já percebi. Tem que oferecer para pagar a conta da luz. Tem a igreja. Até esqueci o meu nome. Virgem Santa Maria. Veja Santa Maria. Santa Maria. Santa Maria? Sim. Pensava que era só mais amém. Olha, tem sensores já viste? Olha, agora já abri tudo. Ah, não fui ter sensores, é mais tecnológico que a gente sabia. Olha lá. Vamos ver aqui a obra. Arte. Espeito chinês. Ambela, casula, parecem assim coisas. Se é a igreja também deve ter censores, deve ter censores também. Se calhar não tem. Não, tudo isto não. Não tem sensores, Está é um bocado escuro. Vamos embora. Padre Aníbal Rodrigues. típicos. Aqui do Minho, Alto Minho. Cadê? caras. É bonito. É? Espero que tenham gostado aqui do vídeo do Castelo Brueiro. Muitas catas. Ah, até já um beijo a todos. Continua aí sintetizados mesmo mais vídeos.